Estamos de volta Eu com o cofre. E a Mari Verdante. Exatamente. E, o e você cofre. e o cofre com 460 reais. É agora. É agora. Não, tem certeza. É certeza, hoje. é hoje. Hoje sai. Nós vamos começar por onde? Pela lista do WhatsApp. Não, nós vamos começar falando de Lojas Mariano. Exatamente. Pessoal, aí passa nas lojas Mariano. Compre lá utensílios para sua casa, presente para sua mãe, material de escola para criançada. Tudo. Tem doce também lá. Doce? Viu? Tem chocolate. Hum. Adoro. Milka. Passa lá e compre nas lojas Mariano. E Loja por lá Mariano. você pode participar também. Eu acho que vai abrir hoje. Vai abrir hoje. Israel também. Mas, Começo aqui no Facebook. Mar. Se não abrir, amanhã o Luiz estará aqui com a urna. Pessoal que comprou nas lojas Mariano e preencheu, colocou os dígitos, lembrando que o um 1 e o 0 nós já disponibilizamos para vocês. Pessoal que comprar então lá, lá na Lojas Mariano, pode então colocar na urna e amanhã o Luiz virá aqui pra gente fazer o sorteio. Beleza? Bora? Se posiciona? Já estou Acho. pronta. Vamos, então, vamos lá. Sorteio do Facebook da Cultura, hein? Atenção, parou. Regina Santos. Número 1013. Regina agora. Regina Santos, pode É digitar. agora ou nunca? É 10, agora. 13. 1. Um. Não, para. Não posso. Aperta mais com não, tenho medo, tenho medo. com... não posso. Com mais, com mais vibração. 10. Eu tô tensa. Ah. Ah. Eu tô tensa. Ah. Entendeu? Não acredito. Estou muito tensa, não posso, assim. Não falou, foi. Falou, Vamos para o WhatsApp tá agora, hein? As pessoas que cadastraram no Olha WhatsApp. Olha o tanto de gente que cadastrou hoje. Atenção. Parou. Regina Bernardino. Final do telefone 0835. Ela que mora no bairro... No? A senha 1041. E um. Mari Verdão. Calma. Lá. Calma. Se prepara. Se benze. Pede para Deus. Isso. Agora sim Podemos? Com energia e força Qual que é? 10, 13 10, 13 10, 41, menina Hum, entendi 10, 41 Vamos lá Ai, De meu Deus 1 0 4 1 Oh! Ah! 10, oh, Deus. Oh, Deus Mari é com Vem aqui, você Vou te ensinar Vem aqui, você Vou te ensinar Deixa eu te ensinar. Vem, vem. aqui porque Como se agora o um cofre. Agora eu quero ver. Agora vai. eu quero ver. 1, 2, 3 e. Parou! Evandro. Evandro Pires, final do telefone 4694, mora centro. no centro. 10,91. 10,91. Atenção, Evandro, do centro. E agora vai. Vai. E vai. 10,91. Não, calma, agora. É a sua vez de fazer essa pressão? Não, vai, vai, vai. vai. 10,91. Não. não, pode ir. Pode ir, pode ir. Você acha um bom número? Eu acho. Então vamos lá. 10, 9, 1. E aí? Ah. Eu não acredito. Eu crente que iria. Não acredito. Eu crente que ia abrir. Meu diretor, por favor, por favor. se você puder, coloque aqui pode. na tela todas as pessoas que estão participando pra gente, aqui no WhatsApp, do WhatsApp. Do WhatsApp. Vai. Olha o tanto de gente participando desta promoção. Muito obrigada, viu, gente? Muito obrigada. Estou muito feliz. Olha, muita gente. Diretor, muita 460 gente. Não, não, não saiu. E agora? E agora? Mais 20. Mais 20? Mais 20. Mas amanhã, R$ 480. 480 reais, e hein? amanhã, Israel Espíndola, amanhã, Luiz, das Lojas Mariano estará aqui, sim, com a urna. O pessoal tem comprado lá na Lojas Mariano, tem participado, colocado a senha com os quatro dígitos. lembrando ah, que, certeza que urna. Sim, lembrando que o um 1 e o 0, ó, tá pra aqui, printa aí, ó, você que tá acompanhando a live... Printa, tira foto com seu celular, o 1 um e o 0, nós já revelamos para vocês. Já revelamos. Ou então as pessoas já podiam ir copiando esses números que, já, que não estão saindo. Eu falei, é. falei isso aqui na semana passada, acho que falei essa semana também, anota todos esses números, né? Que as chances vão aumentando aí de vocês acertarem uma hora. Uma dica dessa boa, hein? Então amanhã, R$ reais na promoção O Cofre. Um oferecimento da Lojas Mariano. Bom, enfim... Mais um TVC agora. Chega ao final. Sexta-feira amanhã, meu querido. Amanhã é sextou. Ó, oh, tô sentindo coisa boa. de sextou. Ô, oh, delícia. Ah, tá. O sextou com muito gosto. E amanhã tem R$ 480. R$ 480, gente. E amanhã tem R$ 500. R$ 500. E amanhã tem... Meu bom vizinho. Olha! Duas cestas básicas. Imperdível básicas. TVC agora, então, desta sexta-feira, hein? Não, Imperdível. Lotado, lotado Imperdível. de prêmios pra você. Gente, ó, muito obrigada pelo carinho de hoje, de todos os dias, de sempre. Amanhã estaremos aqui, neste mesmo horário, neste mesmo canal. Muito bem. Um beijo pra você que nos acompanhou também pela reprise. Às 17 horas, aqui na sua TVC HD. Um abraço para você que está sintonizado na cultura. Continue na cultura, se trabalha com a programação normal. você da TVC, continua aqui com a gente, tá bom? Beijo, Olha, até amanhã. Beijo, tchau. tchau.